Olá, professor! A atividade que vou apresentar pode ser utilizada para a criação de um webfólio de trabalhos ou de uma biblioteca virtual, contendo imagens, arquivos de texto, URLs, arquivos de áudio ou vídeo, planilhas, textos e o que mais desejar. Essa atividade permite que você, além de criar uma base de dados, também pesquise nesse banco de informações. Todos os inscritos na disciplina também terão acesso à leitura e poderão realizar um download dos arquivos disponibilizados. Qualquer participante pode realizar o upload dos arquivos, podendo editá-los a qualquer momento. Isso pode ser um incentivo para encorajar alunos a contribuir com o conteúdo do curso da disciplina. Vamos criar uma base de dados? Primeiro, verifique se a edição da disciplina está ativada. Vá até o tópico Semana ou Unidade, onde você deseja inserir sua base e clique em Adicionar Atividade ou Recurso. Selecione Base de Dados e clique no botão Acrescentar. Em seguida, abrirá uma nova página com informações necessárias para configurar a base de dados. Lembrando que os campos em vermelho são obrigatórios. No campo Nome, insira o título da atividade que será visualizada pelos alunos na área de trabalho. Em Introdução, insira uma breve definição para a atividade que está sendo criada. O campo Disponível a partir de permite que você defina a data inicial em que a atividade estará disponível para o envio dos dados. O campo Disponível até permite que você defina uma data final para a disponibilidade da atividade para envio dos dados. Em Visível a partir de você pode definir a data inicial para visualização do conteúdo. Em visível até, você pode definir a data final para visualização do conteúdo. O campo Itens obrigatórios permite que você determine o número de itens obrigatórios que o aluno deve enviar. Caso não submeta o número requerido de itens, ele receberá um aviso sobre o número requerido de itens que devem ser enviados. A atividade não será considerada completa antes que o aluno tenha enviado o um número requerido de itens. O campo Itens obrigatórios antes da visualização permite que você determine o número de itens que o aluno deve enviar antes que lhe seja permitido acessar os itens criados por outros alunos nesta atividade. No campo Máximo de itens, você determina o número máximo de itens que o aluno pode criar nesta atividade. Em Comentários, você permite ou não que o aluno poste comentário. Em Exigir aprovação, caso esta opção esteja habilitada, você deverá aprovar todas as entradas postadas pelos alunos antes de ficarem visíveis para os outros alunos. É útil para moderar a publicação de conteúdos que podem ser potencialmente ofensivos ou impróprios. Funções com permissão para avaliar. Você determina quais papéis que poderão avaliar a atividade. Tipo agregado. Esta configuração define como as notas serão agregadas para comporem o relatório de notas. Média das avaliações. Traz a média de todas as notas atribuídas. Avaliação máxima. A melhor avaliação se torna a nota final. Avaliação mínima. A pior avaliação se torna a nota final. Contagem das avaliações. A soma dos itens avaliados se torna a nota final. O total não pode exceder a nota máxima dada para a atividade. Nenhuma avaliação. A atividade não aparecerá no relatório de notas. Escala. Você determina qual escala de notas irá usar. Permitir avaliações apenas para os itens com datas neste intervalo. Você estabelece o intervalo de data para avaliação dos itens postados dentro do período determinado. Depois de tudo preenchido, clique em salvar e voltar ao curso ou salvar e mostrar. Vamos aprender como criar itens na base de dados?